Eu tinha, eu tinha resumido, eu só sobre o Oman, não sei se o pessoal tem, é o princípio da cura espiritual. Vou deixar essa foto aí. Qualquer dia a gente fica com sobre esses princípios de cura espiritual. Mas, eu acho que o que a gente falou hoje aqui, se o professor Mito está corretamente, me motiva Se tem sobre é a prosperidade que a gente ia é comentar, mas, enfim, acho que são é um dos assuntos. Mas é curioso isso daí, porque a gente está tá falando sobre um assunto, o assunto é sempre o mesmo, né? ele está sempre dirigido em uma, uma direção. Aquilo que sem a gente perceber isso outra, é? Né? Então, eu levo como é isso aí sobre as fitas, porque dá a impressão, porque depois que a gente ouve, eu estou ouvindo meu voz falar, e falar, sair, eu estou percebendo o que foi dito. E a impressão que dá depois é que não está vendo coerência do que foi dito antes. A ligação se mostra de coisa aqui. A consciência é uma só. Então, a está fazendo a percepção da unidade, né? então, o assunto é dirigindo assim, uma consciência é uma só, e uma outra pessoa, uma China, que ela esquece de ela pensa na pessoa, de tal assunto, ela aflora na consciência dela, cai para cá para ser é desintegrada. Então, sai mensagem né? é ligada àquilo, vai um negócio mais por aí, sabe? Toda a é um pedido, de de um do esse é uma coisa muito a do é É tá. Existem... Eu coloquei até aqui... É, esses princípios, os princípios da coisa que ele incomoda. Essa primeira parte como, é como o caminho infinito ensina uma coisa que me incomoda. Vocês querem utilizar? Esse aqui embaixo é como nós encaramos de forma absoluta. São dois processos diferentes. Se a gente analisar no, no fundo, eles são o, o mesmo processo, mas a mudança é a condução do pensamento no início da prática. Porque o que, o que determina uma cura espiritual, na verdade, é uma libertação nossa, internamente, total, de todo condicionamento humano. É e as pessoas que estão ligadas à nossa consciência, se estiverem abertas a isso, elas se servem. Mas se não estiverem ligadas, tem pessoas que não aceitam. um bloqueio interno, que ela não aceita por alguma razão, por consenso, porque as crianças todas empregadas, com carne, carma, revelada pelo ilusório ambiental, e tiraram o sucesso todo mundo. O ensinamento absoluto, ele coloca Deus em uma totalidade da existência. Deus é o meu ser, nós estamos aqui, a vida pela graça, e nem a minha mudança, aqui, agora e agora, né? Daqui a pouco. E todos aqueles ensinamentos relativos, é, baseado em filosofia do Ziovo, de Ibióx, o próprio Espiritismo, mesmo, o Carmo, a evolução e tudo mais. Estou sempre colocando Deus ao lado de um existência Deus ao lado de uma existência Sempre existe esse ser que ninguém sabe quem inventou. de Deus, sempre sofrendo, sempre se esforçando. É, mesmo se tornando a realidade com também esforço, quando todos os ensinamentos reais, eles mostram que isso aí é algo que é dado pela graça. Aquela parte que eu disse, por exemplo, que a verdade é impessoal. Quando Jesus falou, é, o, o Pai faz sofrer sobre justos e injustos, significa isso, o ego impessoal. Na então, consciência nossa real é não existe justos e injustos. Somente nana que incorpora a população. E, sinceramente, se coloca as pessoas nesse mundo dos justos e injustos, procurando ficar fazendo coisas boas para conseguir karmas mais positivos, ou entendo que eles, esse tipo é. Eles estão sempre vivenciando uma, uma existência imisórica. e a realidade está aqui. Vai ser discernido. Nós temos Deus dentro de nós, que enxerga essa realidade como o nosso ser. E é Essa que é a experiência. Não existe a visão humana que se abre na divina. Existe a visão divina se revelando como a nossa. É Deus que enxerga a realidade, não a mente humana. A meditação. Mas eu já soube de vários casos de pessoas que não estavam meditando e tiveram experiência. Por isso que eu falo, é né? a meditação. Sim. Pessoas que estão abrindo lá atrás, pagando, pensando no universo, sente um amor, uma natureza, coisa assim, pode acontecer a experiência. Eu não gosto de dizer que acontece algo. A... Os espirituais, falam assim, é só assim que acontece, é só assim que acontece é certo, tem que querer é, é, colocar a diante dessas coisas. Né? Deus é Deus, Deus se nega lá né? de finas maneiras. Nós temos os, os princípios, as os... sugestões que facilitam assim. isso. Eu próprio de várias vezes de que distrito também que faltava de horário de educação. Já tinha, já era uma época que eu fazia educação, mas não foi durante, ou conforme durante, por exemplo. Como a gente É, aí depende da referencial que coloca, né? Então, tá, então mas aí está, mas quando a pessoa, ela, se, ela fala assim, por exemplo, como é que eu vou fazer pagar aquele aluguel, ela não está meditando. Está se preocupando. Então, então, Por isso que eu estou falando da importância desse artigo da ONU em ação. Se for captar no sentido real. Parece simples esse texto mas é, é demais. Coisa né? é incrível. Então tá. O importante mesmo é a pessoa saber. É, como meditar. Eu acho que todo mundo aqui já tem. É, né? Alguém tem dificuldade para meditar aqui? Ainda? Tem? Muita dificuldade? Mesmo? Então, é? Então, para caso as pessoas que têm facilidade com dormir, eu recomendo meditação curta. Mais eficiente, né? Meditação de três segundos, fecha os olhos, a sua consciência iluminada, não tem ser sem passado, sem futuro, meu corpo e minha mente está, estão num infinito. Pega chaves curtas, é, tenta perceber o mínimo dela, rápido ah, assim, e para. Não, tem É, hoje eu estava a meditação do cara. A gente devia, devia, devia ter passado um pouquinho do que eu passei no tempo hoje. Eu tenho um ponto. Nós tá, che... saímos um pouco do, do normal das coisas, mas é, não, é, não é o tempo da meditação. De se, se a pessoa falar, tiver dificuldade assim, para meditar, se a pessoa olha e fala assim: ó, é, meu eu, a consciência real, está na meditação perfeita já, para alguns segundos, mesmo que. É né? um então, reconhecimento. É um reconhecimento. Então, isso que eu falei, é, é fácil, mas a disposição de ficar... Isso é, é, é algo também que, que vem é pela prática. Duas, Se a pessoa costuma é, pegar essas experiências interiores é, com meditação, ela não quer parar de fazer. A questão de meditação, por exemplo, 4 ou 5 horas, a pessoa não percebe isso. É, não tem tempo mais. Não tem tempo. É transamental. É a gente fica percebendo aquele fluir é um pulsar divino da vida, porque esse pulsar nosso, a nossa vida, tem uma pulsação. É Deus pulsando individualizado, né? Que, durante o convívio humano, nós ele não está percebendo. Então, a gente fica naquele fluir o tempo necessário que isso seja percebido, a não ser que tempo desaparece, e, eu, às vezes, alguém chamando a gente lá, oh, tá, fazer isso, fazer aquilo, está na hora e tal, já passaram três, quatro horas, a pessoa não percebe, doze horas, 15 horas, não percebe mesmo, e não quer parar de fazer isso. Então não é bom também isso, é só meditando. O importante é a pessoa saber, tirar a vantagem da né, vida, espaço, e viver, ser explicente. Se sem problemas Porque ele precisa, as coisas boas tem... É. É, é Quem estiver achando é, que existe outra atividade qualquer, qualquer... atividade diferente da de Deus Não te acorta pela raiz E vai... Vai, vai exigir Aquele, lá, o moço vai exigir a determinação em si, como eu disse, chega uma pessoa que fala assim se não o que aconteceu com o teu carro? tem a energia na hora, é uma energia que tem. Se nós falar assim... Você quer fazer essa capacidade de frear na hora assim? Então, então isso aí, é isso Cada hora, cada hora, cada hora você chega, você divide a na É, vai assim mesmo.